Olá, meu nome é Cadu, eu sou o CEO e cofundador do Discovery. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como criar sua conta em nosso site e facilitar o dia a dia na gestão de seu escritório. Vamos lá? O primeiro passo é acessar o nosso site, discovery.net/formanagers. Em seguida, clique em publicar espaço. Agora, Preencha o formulário com seus dados para criar o seu usuário no Discovery. Após confirmar seu cadastro, no link que você recebeu por e-mail, você já pode acessar sua conta. Em Informações do Espaço, você deve preencher com todos os dados de contato de sua empresa. Em Localização do Espaço, preencha os dados de seu endereço. Isso ajudará os usuários a encontrar o seu espaço em nosso site e aplicativo. Para finalizar, preencha com as informações gerais de seu espaço, como a área total, o número de estações de trabalho individuais, o número de salas privativas e o total de salas de reunião disponíveis para locação. Chegou a hora de caprichar na apresentação de seu espaço. Nesta área grande de texto, Fale sobre a cultura de seu coworking, sobre as pessoas que trabalham no local, os eventos que rolam, enfim, fale tudo o que possa convencer o usuário a querer conhecer o seu espaço. Para finalizar seu cadastro, clique no botão Cadastrar Novo Espaço.